Fala aí guerreiros e guerreiras, soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo e hoje o um vídeo mais aguardado, mais pedido, mais esperado pelo Pessoal que quer saber qual que é o meu segredo, qual que é o meu macete, a minha arma secreta, soldado A gente percebe que você que eu fazendo live, você não cai, você não toma desconecte, seu ping é sempre embaixo Hoje meu parceiro, hoje eu vou falar o que, o que que eu uso para ter esse a melhor conectividade do planeta Terra jogando o meu jogo preferido que é o Crossfire que é o, o Crossfire tá então vem que vem vem neném vem que eu tô boneco também eu uso cara o Express VPN Express VPN é muito bom meu parceiro eu tô testando já já vários dias e cara o negócio é bom é top é, sabe, é mentira é conversa então olha isso aqui olha esse textinho aqui que eu, eu fiz durante a live Tá? Quando o crossfire tá ao... terrível, todo mundo tá tomando desconect, tomando tudo lá, ping alto, mais de 500, mais de 1000, mais de 3000, olha só, olha só como eu fiquei tranquilinho na sala, dá uma olhada nisso aí, dá uma olhada nesse aqui aí. Olha meio, olha meio, tá? Cuidado que eles tão rotacionando, tá? Tá ponte pro meio, só marca aí pra não deixar passar. Meio tempo. Tá indo ainda. Caiu o jogo. Copa geral. Você caiu? Eu tô no jogo ainda. Caiu, O caiu. meu caiu. Tá vendo, pessoal? Usando o VPN não caiu, tá? Tô usando o VPN aí que eu vou... Que eu vou divulgar pra vocês em breve, tá? Da parceria. Não caiu, Tá? o VPN que eu estou usando muito bom Fumaça! é uma empresa é uma empresa granada de fora. Em um. a empresa que entrou em contato não, não cai. O um VPN é top, meu parceiro. Não cai. Caiu geral e eu não caí, meu parceiro. Tá no mesmo. mano. Atacando smoke! Bombia. Mas é isso, não cai, tu fica aí? Eu tô na sala, tô jogando. Cara, o VPN é muito bom. Não cai. Não cai, rapaziada. Não cai. Muito bom. Vocês vão ver. Top. Top do top. Se, ainda, se você ainda tem dúvida, meu parceiro, o ExpressVPN está mais de 11 anos no mercado, meu parceiro. Com mais de 3 mil servidores, com 160 pontos de acesso, em 94 países, a velocidade ultra super rápida. Atendimento 24 horas, 7 dias na semana, você pode ligar lá que você vai ser atendido. Se você tem alguma dúvida, algum problema, os caras estão lá para te atender tá é totalmente entendimento é totalmente português Tá? Garantia e reembolso, se você, ah, você não gostei, é, é, é conversa, não funciona, você tem 30 dias tá, para poder pedir o um reembolso, se você comprar e não gostar, porque, eu tenho certeza que você vai gostar, porque vai melhorar a sua conexão, você que tem um ping aí das galáxias, que não consegue jogar, toda hora toma desconecta, fica boladão, perde ponto da rank, você pode ter certeza, meu patiro você vai gostar, você não vai nem pedir reembolso, não vai nem precisar disso, tá? Então, mas se caso você não queira, você tem 30 dias para pedir o um reembolso, tá? É o seu dinheiro de volta é isso aí não tem Não, tem boladores. não tem boladores você pode usar até cinco sim, conexões simultâneas tá é o VPN a tecnologia mais avançada da indústria cara pode ter qualquer outro VPN que você conhece aí o mais usado aqui do Brasil eu já testei esse, o ExpressVPN, pois todos eles no chinelo. Você pode usar tanto no Windows, você pode usar no aparelho Android, você pode usar no aparelho da Apple, você pode usar no laptop, no desktop e tudo assim. O VPN ExpressVPN Express funciona em qualquer plataforma, tá bom? E além disso tudo, também ele é o único que, que libera conteúdo regional, ou seja, tem algumas partes, né? É, se você é a pessoa que viaja, vai para vai, vai o exterior ou vai para outras regiões que não funciona. Tanto a Netflix, a Amazon, é, a Playstation, a Smart TV, entre outros Se você ativar o VPN, o VPN, ele vai desbloquear qualquer acesso regional E você vai conseguir assistir sua Netflix, seu Amazon Seu tudo tranquilinho, sem acesso, sem, sem restrição nenhuma, meu parceiro Aonde mais você vai arrumar isso, não tem como Não tem como, é só aqui no ExpressVPN, meu parceiro Tá esperando o que? Tá esperando o que? Sem falar também... E dá total confiança que os seus arquivos vão estar totalmente protegidos. Não tem como. Não tem como hack, não tem como ninguém ficar espiando o que você está fazendo. É ali seguro, protegido. E os seus dados não são salvos na rede nem nada. É criptografado e só você vai saber o que você está fazendo, rapaz. Então toma cuidado aí. Tenha juízo, tá? E o mais fácil de tudo, o, o que eu achei mais legal, mais interessante. São várias formas de pagamento. Tem cartão. Tem cartão de crédito, cartão internacional, cartão nacional, além disso também, você pode pagar com Paypal, Bitcoin e também através do boleto e do Mercado Pago, meu parceiro. Você pode usar Mercado Pago para pagar ou gerar o boletim ali, pagou, gerou, tranquilo, sem complicação. Express VPN. Se eu tô, ah, cara, eu apoio. Se eu tô falando aqui é porque eu testei e apoio. Eu só eu só divulgo aqui empresas e marcas que eu testei e que eu tenho confiabilidade. Então pode ir tranquilo, pode ir no VPN Express, vai estar tá aqui o link, vai estar tá aqui na descrição, tá acesso o primeiro link aí. O link de parceiro, só você clicar para você comprar e aderir e parar de ter lag e ser feliz jogando o seu joguinho favorito. Tá esperando o que, boneco? Vai lá, acessa o VPN, acessa o ExpressVPN, seja feliz. Ah, eu quero ver mais algum teste, quero ver mais alguma. Ó, vou estar aqui na minha, minha área de trabalho. Você, além né, da sua região aí, depende da sua região, do seu estado, você pode fazer o teste de velocidade. Sim, você vai, ó, vou, vou, vou executar o um teste aqui, tá um teste rápido, tá? Você executa o teste de velocidade e vê qual é o melhor do, pro seu jogo do momento, pro sua escolha, qual que é o melhor ali, ó, tem Brasil, tem Estados Unidos, Miami, Nova York, Washington DC, Dallas, é, Canadá, Montreal, cara, tem uma uma variedade enorme de servidores dependendo do que você está jogando dependendo do que você está fazendo né a se está baixando um torrent aí você está baixando um filme você quer assistir um filme em hd e aquilo tudo mais eu vou parar o teste aqui que é só para uma ilustração simples tá então ó, pra mim tem dois apareceu duas opções do brasil aqui que é uh, quanto menor melhor e quanto maior a velocidade de download melhor então aqui ó latência 4 tem essas duas opções para jogar nos servidores aqui no Brasil jogar no Crossfire, o que eu estava usando quando caiu toda a sala foi esse daqui ó o primeiro e é isso e além disso tudo também ó carrega o vou ligar aqui para vocês ver ó estou ligando é bem simples você clicou aqui já está carregando para você escolher o seu o seu provedor já está carregando eu vou vir aqui ó bem rápido olha só você clicou já já abriu não tem essa eu vou abrir um vídeo em 4 K para vocês vocês vão ver a velocidade com que ele abre os vídeos, cara, isso vai ajudar demais, vai ajudar mega, partido do microfone, mega conectividade, eu vou colocar um vídeo aqui em 4K, tava aqui até olhando já aqui e falei, Existem muitas formas de ir para mais. Olha, olha a propaganda, a propaganda, corta, então ó, caramba, duas propagandas no mesmo vídeo, aí é punk, hein? aí é boneco, caramba, ó, a GB fica desligada Um vídeo em 4K, meu parceiro Eu tô aqui dando a linha, nós, patrocina nós Tá aqui, ó, carregando um vídeo em 4K, ó É a mesma coisa de nada, parceiro Você clicou, foi Você clicou, foi Você clicou, foi ó, não, tem, não tem meio termo, Você clicou, foi tá, Tô em 4K, tá? Tô assistindo, ó, um vídeo em 4K E vocês sabem que aqui no Brasil, pra assistir Pra ter uma conectividade pra assistir vídeo em 4K Fica meia hora rodando aqui, ó e eu tô ó, em 4K, cliquei, ele abre, cliquei, ele abre. É muito bom, cara, é muito bom, é muito bom. Sem, sem, sem comentários, sem palavras. ExpressVPN, primeiro link na descrição. Tá esperando o que, né, parceiro? Vem que vem, vem nem, vem deixar de ser boneco também. Então eu me ajuda. acessa aqui, ó. Primeiro link na descrição, primeiro link nos comentários. Tá bom? Valeu, tamo junto, fiquem todos com Deus, um grande abraço, lembre-se, porque ser gamer e jogar sem VPN, tá uma guerra, fui!